Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cesar. Hoje eu vou estar tá trazendo um vídeo para vocês do jogo Payday de para a plataforma do PC. Vou estar tá jogando aqui na Steam e mostrando o jogo para vocês, como funciona o jogo, do que se trata, como é baseado o jogo, a jogabilidade, as armas que contém o jogo, os mapas, o objetivo do jogo, eu vou estar tá mostrando tudo aqui para vocês, juntamente ao meu parceiro de equipe, o Gabriel Sanches. E aí galera, beleza? Então a gente vai estar... Tá... Mostrando aqui pra vocês como é que funciona no modo online, é, no mapa básico aí, no nível mediano, pra gente acabar não sofrendo muito dano e prejudicando a análise. Perfeito, Beleza, cara. Então a gente vai estar tá aqui no menu principal do jogo, é, vocês podem ver que tem a opção Download New Content, que o jogo ele inclui algumas DLCs, e você pode estar baixando as DLCs com novos mapas, novas armas. A opção de baixo, Payday Team fórum que eu posso estar entrando no fórum do Payday e conhecendo novas pessoas que também jogam o jogo, marcando jogatinas. Embaixo, Play Online, para estar jogando online, rostando é, o um jogo ou achando jogos para jogar. Play Single Player, para jogar sozinho. Options, para entrar nas opções de jogos Challenges, para os desafios. Upgrades, para dar um upgrade na, nas minhas armas, no meu personagem, comprar novas coisas para ele. É, stats, para eu ver as minhas estatísticas no jogo. Eu lá, que é pra ver o, o manual do jogo, os créditos, que é pra ver os créditos e o quit pra sair. Então agora eu vou passar a voz pro Gabriel e a gente vai entrar aqui no modo online do jogo, beleza? Beleza, então vamos fazer o lobby aí já, a gente já cria a sala e vamos começar o jogo aí. Vamos é... montar, é só me pitar aí. Você quer que eu monte aí o mapa? Monta aí, monta aí. Beleza, setup game. Então pessoal, aqui tá é, o jogo contém nove mapas, né, pra você jogar e... Counterfeit e Undercover, eles estão na DLC Que eu ainda não é, Comprei, né, por causa que Eu vi os meus amigos comprando Só que eu falei assim, ah Eu achei muito, é, que tem, veio poucas novidades Assim, na DLC, então eu Não recomendo, tá Bom, First World Bank é, você vai assaltar um banco Hit Street, você faz, é, Um assalto na rua, assim, você vai, tem que encontrar um cara, né Que ele tá com uma mala, Panic Room também é, você entra numa uma sala cheia de drogados. Green Bridge. É, você faz um assalto numa ponte. Diamond Races, você tem que fazer um, um assalto stealth, né? Stealth. Slaughterhouses faz tipo uma, uma, uma é, casa de carnes essas coisas aí. Counterfeit eu não lembro muito bem. Undercover é, também não. E No Mercy num hospi hospital que também tem esse mapa aí no Left 4 Dead. Beleza? Vamos começar então. Vou criar. Aí, bota no nível normal aí pra normal? ficar mais fácil. Ou no hard? Não, bota no mais fácil. Normal? Aí, pra gente acabar no. É? Não Beleza. Ficar muito... Já criei, já. Pode vir. Calma aí, vou joinar. O jogo ele tá custando cerca de 10 dólares aí no Steam. E você pode estar tá adquirindo ele. 10 dólares não, né? Se você tem a Steam BR, você pode estar tá pagando em reais. É. Aqui no Choose Ch Character, é, você pode escolher seu personagem, né? Como já diz em inglês. Tem o Dallas, Roxton, Wolf e o James. Vou ficar aqui com o Dallas mesmo. Aqui são as máscaras que você pode escolher. Clowns, beef, Presidents, Infected, Halloween e End of the World. End of the World eu não conhecia até então. Pra quem, não, pra quem não manja, clown seria de palhaço, leaf seria algum reptile, infected, um infectado, Halloween alguma máscara de assustadora de Halloween, e end of the world é máscara de fim do mundo, eu também não conhecia, a gente vai... Vou colocar na end of the world pra ver como é que é aqui. Isso, o infected, lembrando, são as máscaras do Left for Dead. Dos, dos infectados, claro. Vou escolher aqui o end of the world também. Eu vou jogar com o mesmo. Bora lá. Ali... O jogo é em primeira pessoa, pra quem não sabe. Ali no canto esquerdo, debaixo, você vê suas challenges, nesse menu que apareceu agora. Bom, aqui eu vou escolher minhas armas. Handgun, Primary, Secondary, Deployable, Equipamento e Crew Bonus. Como vocês podem ver como vocês podem ver ali embaixo, ali no canto esquerdo embaixo, o Gabriel ele é level 145, eu sou level 31, porque ele já jogou o jogo muito mais que eu. Ou seja, ele tem outras coisas aí, então é bem, bem, mais, bem mais visível você estar vendo o vídeo com ele, que ele pode estar mostrando coisas aí que eu ainda não destravei. Coisas mais legais aí ao longo do, do jogo. Isso. Eu tenho aqui três pistolas, que no caso eu vou escolher aqui uma B9S não, B9S não, escolher Crosskill mesmo a secundária eu vou pôr a Brenner é, não, primária né, Brenner secundária e compact, a submachine gun deployable, aqui é o que você vai colocar, né? dropar se eu vou dropar, no caso eu vou dropar é uma Doctor Bag se caso a gente tomar muito dano a gente pode se curar Equipamento, vou colocar Aster Start Altaino para ter mais bala quando começar o jogo. E é, Crew Bonus, é, colocar Mr. Nascigai nice para ajudar o César a upar mais rápido. Tudo XP que eu ganhar, ele vai ganhar em dobro. Tá pronto aí, César? Opa, tô pronto, pode parar. <risos> Bora lá então. Essa missão aqui é a missão mais básica do jogo, tanto é que é a primeira do jogo, e vocês tão, vão ver como é que é o objetivo dela e como é que funciona, com, onde que o jogo gira em torno, né? Na primeira missão a gente vai ter que achar um, o gerente do banco para primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que achar o gerente do banco para pegar a, o cartão para começar o assalto, né? Então vamos lá. Vou seguir o Gabriel aqui e ele traça o caminho aí e eu vou atrás dele. A gente vem por aqui, ó, na direita. Ele tá falando os lugares já chama o back manager. Ele tá, ele tá ali. Tá ele tá contorno de laranja, Isso. né? Se você, chegar muito, é, se você chegar muito perto dos seguranças, eles vão ver que você tá com uma pistola no bolso e automaticamente você vai ser spotted. Você vai ser encontrado, né? Bom, vai agora lá. você pode tanto matar o Manager quanto o Algemalo. No caso, Entendi. eu vou matar. É. Agora você tem que... Apertar F nas pessoas, em todas as pessoas para deixar elas no chão, senão nós vão chamar mais policiais. Bom, vamos lá. Agora eu vou pegar a minha é, Compact e vou destruir algumas câmeras aqui que eu encontrar, tá? César, destrói as câmeras também, tá? Tudo que você vê. Bom, aqui eu vou entrar usar o Keycard para pegar o Drill e o Termite. Bom, o NPC já caiu aqui, já. Porque NPC nesse jogo é assim mesmo. Ele vai cair toda hora. É uma <risos> ele foi agilmado por um cara que... Não tem nada que ele tem de arma. Tem só uma pistolinha. Bom, vamos lá. É, eu vou colocar o Drill agora, por causa que o Drill vai ajudar a gente pra... Pra segurar, abrir a pra, essa... pra, cesta... pra gente entrando no banco central. Isso mesmo. roubar tudo roubar ali. Bom, vamos destruir todas as câmeras pra... Aqui eu vou destruir uma ali no teto, uma outra aqui em cima. Ali do lado. Ah, oh, eu não sabia que dava pro NPC se algemar. É, ele consegue, né? Se você chegar... Uma dica, eu né? Se você che... não chegue muito perto dos, dos seguranças, por causa que eles vão te agemar. Se você chegar muito perto. Ah, é da hora, eu não sabia. Bom, vamos destruir todas as câmeras. Quando a gente destruir todas as câmeras, ele vai... Ele... Esse cara que tá falando agora... Eu, esqueci, eu até esqueci o nome dele no momento, mas ele vai. Ele vai, ele vai avisar que todas as câmeras foram destruídas. E isso vai ajudar a gente o, muito. Pode falar. O jogo, o jogo ele tem, ele tem uma jogabilidade, digamos assim, que é um pouco pesada em relação a você jogar uma partida de COD, ou seja, ele é um pouco, um pouco mais lento, assim, no jogo. Os gráficos são bons do jogo, não é aqueles gráficos espetaculares assim, mas se você tiver um PC bom e conseguir rodar o gráfico tudo no máximo, com o Talizing ligado, é, é, sincronia vertical. Você consegue ter uma experiência boa jogando, com uns FPS legais. Ah, enquanto isso, o jogo, enquanto você joga, ele tem aquela trilha sonora, né, para dar um, um, um baque assim na, na partida e, e deixar a partida mais, mais agitada assim. E é isso aí. Então, aqui no momento eu tô apagando a, a toda a segurança do local no computador aqui e... Agora eu vou ajudar o Rockstone, Ajuda o Rockstone, que ele e já, o do NPC já caiu. De novo <risos> caiu. É, mas eu não culpo o NPC, né? Porque é, o NPC é um O NPC é, uma é bosta, lixo. Né? É uma raça de, de Vocês merda. podem ver aqui, ó, o drill, ele tá em progresso e tá. Falta 152 segundos. Mas aproximadamente uns 3 minutos. Não, menos, menos. Menos que 3 minutos. Aqui você pode. Pra Como quem não. pra quem não. não, não... Sabem, o jogo ele pode ser jogado em 4 pessoas, num multiplayer co-op de 4, 4 pessoas, até 4 pessoas, né? não de 4. Certo. É, que são os quatro personagens que existem no jogo, né? O o Dallas, o Chains e U, eu esqueci o... Outro e o outro é o Wolf, né? É o Wolf, isso mesmo. você é volta um pouco né? aí que você já tá levando muito dano. Beleza. É Vou encostar, aguenta aí. Vem, vem pra esse lado aqui, ó, pera aí. Deixa eu arrumar o drill. O drill, ele vai... Ele vai falhar às vezes, tá? Opa, César. Oxi, mano. <risos> volta pela mãe, escada, volta pela escada. Aí, ah, não, mano. Taser, velho. Taser. Calma aí, pera aí. É que eu me confundo nesse jogo, gente, porque eu jo o... Eu jogo muito COD, assim, o COD você toma aquele dano, espera um pouco e regenera. Ah, é diferente. Só que nesse jogo aqui você tem, você tem o seu próprio health, ou seja, quanto mais dano você vai tomando, se você perder o seu escudo ali embaixo, que é a linha branca que contorna o seu personagem, é o meu escudo. Se eu perder o meu, meu escudo, eu já, eu já começo a tomar dano e perder meu, Ele, meu e health. E o escudo, se, é, lembrando que o escudo regenera depois de 3 segundos. É. Ô, você, você pegou aquele bagulho lá pra curar? Peguei. Eu vou... Eu vou colocar aqui no chão, aí você segura aqui. Pronto, Coloca, eu dropei. Vou colocar a bolsa. Beleza, a bolsa. Eu, dro eu dropei com a letra G, tá? Do mouse, só pra vocês saberem os controles aí. Tem um controle também, o Ctrl, você vai só agachar, não tem como deitar no jogo. Aqui na minha frente tem um Shield, pra marcar ele só apertar a letra F, que eu já vou marcar pros meus amigos todos verem. Agora pra matar ele tem que matar quando ele estiver de costas. Puta, mano. Acabou minha bala também. Você tá usando uma... Mostra aí, mostra aí que no jogo você consegue carregar três é, armas. É, você carrega três armas aqui, ó. A primária, a pistola... A secundária, a prim... É... A pistola, é a... ela não conta com nenhuma, né? A primária, que é a Brenner, que eu tô usando, que ela é tipo uma Light Machine Gun. E a... Compact. Pera aí, eu vou... Vamos limpar essa área aqui pra eu restartar o drill. Porque tá fogo. <risos> tá fogo. Embaçado, aí eu... Ih, mano, esse livro é o Roxon já o Rockson, bosta, ele já, o Rockson já foi preso, já. Pra gente resgatar, ele tem que... É, vai ter que algemar um... Um... Uma pessoa qualquer, um, um civil, né? E, e, e fazer, fazer a troca. Um resgate. Resgate. Deixa eu levantar o meu teammate. É a... <risos> Tô levantando aqui o Wolf, no momento. Opa, tem sniper. Ah, tem cara, sniper acabou ali. minha bala. Relaxei. Ele tá matando aí, ele. ó. Já, já, já deu o trade, já. Tem que trocar aquele cara para voltar o Wolf. Deixa eu matar o sniper que tá ali, ó. Pronto, já matei o sniper. Agora eu vou tentar restartar o drill. Opa, caramba, mano. Tem o sniper lá na frente, ali nas janelas ali, ó. Dois snipers, cara. Tá, calma aí. Acabou calma aí. minha bala, calma aí. Matei, matei. Deixa eu restartar o drill. Vai lá, vai lá. Porque agora o drill deu erro. Droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tô, tô conseguindo colocar cara. a bolsa. Deixa. Não, não, acho que você já colocou, velho. Lá na frente, ó. Já. Já. <risos> Ali, ó, se você mesmo? olhar ali na esquerda lá, ó, seu bolsa ali no chão. Ah que <risos> merda, mano, agora que eu vi, tá um pai. Pera aí. Nossa, Colocou o bagulho lá, mais. mano. 50 segundos. Só esperar 50 segundos, dá, dá o trade aí e já era. Pronto. Agora o Roxon que tava em custody, ele voltou. Agora temos os quatro players de volta. Calma aí, tizão. É, volta com cautela. Ah, mano. Tem pegar peraí. minha bolsa, aqui tá voltando com cautela? Tem três cara aqui. Não, não tem como pegar bolsa não, cara. Dropou já era, velho. Infelizmente. Não, eu tô tentando pegar. É pegar bala, né? Ah, entendi. Foca lá, mano. Opa, sniper. Que droga. Quem é esse cara aqui? Ah, estou achando que é você, É um cara do Free Fire. Nossa. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espera aí, cara. Espera, espera, espera aí, deixa eu subir. Não sabe onde que tá daí, só descadei ele, não avisa para você aí. Cadê, Maiku, tem aí pra Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Acabou o drill. Vamos lá. Tem, como tem, pegar tem. Mais tem. Mais vai lá, mano? rapidão. Pega lá. Pega lá e já, já corre pro Pera. drill. E, mano, ele é sua... bolsa, cara. Deixa lá, de já era, bola. já Acabou era, cara. Bola. Pega, a primária, pega a primária. Aqui, ó, a gente já tá no lobby aqui já. E eu vou destruir todas as câmeras. A gente tem que destruir as câmeras aqui também pra dar uma ajuda. Porque aí vai vir poucos... poucos NPCs. Bom, então, vocês podem ver que a gente é meio nubinho. Quase que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Tô mais jogando COD. Então a gente só quis trazer por causa que é um jogo legal, entendeu? Mas ele, com o tempo, ele vai jogar um pouco. É, porque depois todas que você missões. passa todas as missões do jogo, você é vê que o jogo coisa. é a mesma coisa. É como se fosse o Left 4 Dead, né? Você passa todos os mapas, as missões e você... Acabou. Aqui, você ali tem dois, tem dois... tem Putz, tô morrendo pra esses caras. Aí, foi todas as câmeras na área, o, o cara mesmo. falou. Bom, vamos pro Termite. Você pegou o outro Termite lá? Não. Não. É, já como tem, assim? dois tem dois ele sermites? Acelera o processo. Agora vai demorar. Ah, Ixi cara, ficou se o você sermite? voltar lá você vai morrer. Ela é lá, não, lá na sala do do bancário lá, do bank manager. Ou vamos ficar aqui na frente, beleza? De aqui bom, na frente, que quase que aqui na mesmo. frente. Agora vai vir um monte de cara. A gente vai ter que matar todos aqui. Eles vão vir só com os elevadores ali. também. Os elevadores aqui do lado ah, esquerdo. Tá. Eu vou, cu vou cuidar do elevador cuida direito. Do da elevador porta. Ó, cuida tem um elevador, elevador aqui, ó. ó. Aqui onde eu tô. Tá vendo? Então, pessoal, ó, aqui vai ter o elevador. O elevador da esquerda e da direita ali na frente. Tem um shield aqui na frente. Vou matar o shield. Vou matar o cara que tá nas minhas costas aqui também, ó. Que eu tinha visto esse cara aqui também. Ali tem um PM. O um outro ali, ó. O um noobinho. Ó, ah, você, você pega a bala de novo passando em cima dos corpos mortos, beleza? Você quer recuperar essa bala? César, pode bom. passar aí. Vai rapidão. uma rachada é. básica e volta. Ah, é a arma que eu tô né? usando agora, a Brenner, ela é muito boa, tá? Eu recomendo ela quando vocês te bloquearem. Tira... Opa, tem um cara aqui do meu lado de, de shotgun. Eu tô tirando de pistola, é, de longe. pistola é foda. O jogo, o jogo ele não tem modo multiplayer é contra, né? Então não tem como eu jogar um contra o outro, assim, sempre, sempre, cooperativo. sempre cooperativo. Você pode jogar com outras pessoas que você não conhece, certo? Óbvio, né? É. Isso. Dá Opa, a... levei um tiro de 12 aqui. Né? Recuperar meu shield. Uma pistola cross kill. Ela é muito boa também. Ali tem um. Cloaker. Sai, sai, sai de perto desse cloaker que ele te derruba em uma só. Ele bate, ele bate com uma.. Um... Eu não sei com que ele bate, cara. Só sei que ele é muito forte, velho. Ele é, é não, corre? não. Ele é forte no sentido de atacar, né? Mas de defesa ele é fraco. Nossa, ele corre, ele corre. Ele, corre. É, louco, ele, ele é, corre. é como se fosse um Hunter do, do, do Left 4 Dead, né? Esse jogo foi inspirado no Left 4 Dead, fala a verdade. Porque tem, tem quatro especiais, né? São os, é, o Taser, Modo de planta, de... o Taser, é, o Shield, o Cloaker... E o... aquele... O Juggernaut, eu esqueci o nome dele, cara. <risos> Puxa, esqueci o nome. É, é tipo um Juggernaut. juggernaut né? Ele, faz, ele é bem parecido com o Juggernaut, cara. É o Dozer. Dozer, Dozer. Não, mas ele é um Juggernaut. assim é o juggernaut. Dozer. Dozer. O Mel, é... A gente, tem, a gente tá esperando queimar lá, tá? Só pra quem não sabe. A gente tá esperando queimar ali. Pra gente entrar no vault e roubar toda a grana. Peraí, deixa eu dar uma ajuda aqui. Ah, mas esse jogo influencia, maldade, Tem <risos> banco, tem que roubar banco. Roubo. Quando eu sair daqui do jogo eu vou roubar um é, banco. Mas nada a ver, mano. Deixa deu uma é, trava de leves nada aqui, a ver já voltou? Botou. O avô, Mano, o fluxo é você isso roubar mesmo. banco mesmo. Mano, você, mano, você quer roubar um alguém na sua vida, você tem que roubar banco. <risos> rouba banco, rouba diamante. Caramba. Mano. Tem que roubar diamante, é isso matar mesmo. policial e é isso aí, mano. Fucking shield ah, Ensina você a falar palavrão <risos> É Aí ó, vamos lá, vamos lá ah, já, já queimou lá Vamos lá, vamos pro vault Vamos todo mundo Deixa eu só vamos pegar a health mundo. aqui Calma aí Health não Deixa eu pegar a bala Vamos, vamos lá. lá Eu tô vindo pra cá já E a gente vai entrar Ixi, Deus não Deus. foi ainda, cara Que que o cara falou? Ah, o cara O cara falou Ih, que tá Já vai terminar já Já tá acabando ele, Eu pensei que ele tinha falado Que já ah. tinha acabado Troll do caramba Troll caramba Ah, ele, ele, disse, ele também disse que a unidade deles acabou, né? A unidade da SWAT. <risos> acabou de tanto que a gente eliminou. Vocês viram que é um massacre total, né? <risos> é... Os caras tá no banco de terno e <risos> Só de uma máscara? É. Que nem almofadinha. Sequestra de a e bota uma sarra elétrica numa porta. Não dá conta, SWAT, dá conta. né? <risos> SWAT inteira. Com todos os, os cloakers. Hum. Vamos ficar mais aqui pro fundo. 30 segundos, 30 segundos até o um novo assalto da polícia. Com a letra E você dá o milha ataque Puta, pulei Ixi, aqui que dano. Perdeu o shield. Calma aí. Vamos lá, vamos ver essa merda aqui. Falta D. De... O jogo não tem granada. Não, pra tem, quem granada, não, sabe, o jogo não tem granada, mas quando. É, na DLC tem uma granadeira, né? Mas só que não faz efeito nenhum. Ó, oh, o termite tá done. Impeach the vault. Limpe o vault. Bora descer lá. Jump down and grab the cash. Aqui estão todos os dinheiro, O dinheiro principal que tá na mesa. Os extras estão aqui. Ó, que você vai apertando o F. O meu amigo César ele já tá aí. Pegando. É, já tá aparecendo na tela dele, no display dele. Tá aparecendo um monte de dinheiro que tá entrando pra ele. Tenho certeza disso. Tá. É isso mesmo. Obrigado, viu? Compartilhar. Ah, e... Lembrando, eu tô com o Mr. Nessie Guy, hein? então você tá recebendo em dobro, né, cara? Pera aí, eu já peguei esse aqui. Tá like a bosta. Ah! E os NPC não precisa de é. level, então é tudo... Tio, tio, um só, dono, vou só mostrar sua máscara aqui, pessoal. É. Olha aqui pra mim, rapidão. Aí, tá vendo? Essa aí é a End of the World. Você não tem nenhum dente. Opa, pera, vamos, <risos> vamos pegar aqui, logo então. essas bagulho que já tem um monte de cara esperando a gente, tudo né? Tudo a ver com o final mundo. Ó, tem um cara aí dentro, cara. Acabei de ver, ele, ele saiu correndo. Nossa, se a gente ficar demorando, é, eles, eles, entram. eles entram. Então a gente tem que pegar tudo. <risos> ó, a gente vai é sair verdade, do lobby, peraí, peraí, aí, deixa eu só... só... Aí, ó, achei um cara aqui. Ó, outro ali. A gente vai... aí, agora o que, que vai acontecer? A gente vai ter que sair correndo, que nem doido. Beleza, vamos lá, César. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte de cara lá, velho. Mata esses aqui na frente. Agora a gente vai sair correndo, vamos sair correndo. Vai no pique, no pique. Atira o rimfire mesmo. No pique, cara, no pique, no pique, no pique. Ignora os caras, ignora todo mundo, ignora todo mundo. Ignora tudo. Isso é porque a gente tá é... normal, tá, gente? Porque tem um nível chamado Overkill. E esse nível é embaçado. embaçado. Não, não, você não para um não, cara. Ah, você tá aí. <risos> você é <risos> louco. Ai, tá <risos> vendo? Os caras tão... Entra de nós aqui a musiquinha <risos> o, cara, o cara tá fugindo deixa eu pegar, um de... <risos> deixa eu pegar um pouco de bala deixa eu pegar um pouco de vida aqui também ó aqui tem três sequados na parede a gente vai plantá-las aqui é eu planto eu uma Você planta, essa, planta essa, as né? outras duas vai planta aí, plantar aí vai eu vou cuidar vou dar um cover aqui se tiver cara aqui né? deixa eu ver aqui bom tem pouco cara aqui E os NPCs estão lá embaixo tudo de novo bom agora vocês podem perceber aqui ó que o César vai Colocar aí. Isso. Agora você pode ficar do lado da parede aqui, ó. Ó o bug da C4, ó. Dá uma olhada. Aí, ó. Você pode ficar do, <risos> pode ficar do lado da C4 que você não morre. <risos> Bom, agora... <risos> agora você sai correndo que nem um doidão de novo. Essa é a melhor tática. Sai correndo que nem um louco. Não liga pra nada. Agora aqui, ó. Meu amigo vai vir aqui, ó. Eu vou dar um pulão aqui e ele vai vir me salvar. Vem me salvar aqui, ó. É mais fácil, mais rápido. Não, não pula não, não pula não, não pula não. É, porque você okay, me salva é aqui, rápido, ó. Mano. Você me levanta, me levanta aí rápido. Era mais rápido que a gente <risos> te <descido, risos> Ah, sei né, lá, porra. cara, mesma coisa, só sei que... Tem uns caras que fazem isso aí, pra bugar o mapa. Aqui a gente tá na saída já. Tamo acabando já esse bagulho. Ali tá o caminhão de lixo. E tem um cara aqui no caminhão de lixo, ó. É Ó, que a gente... Você bate nele e agradece. Ó, acabamos. <risos> <risos> acabamos ah, essa missão, cara. Putário. Valeu aí. Nunca vi o cara caminho de lixo, né? caminhão de lixo, né? Pode disfarçar que é pobre. <risos> então tá aí. Saiu <risos> <risos> tá um milionário. César deve Bobê. ter ganho muita grana. Que é esse cigarro que eu coloquei. E vamos pro lobby de novo. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Mas... Valeu. César, se despede aí. É, é isso aí, galera, que a gente queria mostrar pra vocês o jogo Payday The Haste. É disponível na Steam, eu peço a vocês que nos adicionem aí na Steam. A minha Steam é Cezinha97, como tá mostrando na descrição do vídeo. E a Steam do Gabriel é Gabriel Salonso como também tá na descrição do vídeo aí. E eu espero que vocês tenham gostado do jogo Payday The Haste. Eu, eu aconselho também. A comprar. Conselho, é, conselho. Gabriel, conselho, Aconselho, conselho, só não aconselho comprar DLC, tá? Não, aconselho. Conselho não comprar a Dlc porque ele não custa tão é, não é não salgado é. assim, né, pra jogo, né não é Aquele, aquele tão caro assim, como um Rod Black Ops, que é 110 reais né, Chico? Mas é isso aí Eu espero você Nós esperamos vocês nos próximos vídeos aí peço que vocês se inscrevam no nosso canal favoritem esse vídeo, não sim, like, vocês curtirem Gostei, e 5 segundinhos, tá? Se inscreve aí também no canal, tá? E se você não é inscrito, <risos> se inscreve que você vai ter mais vídeos aí, que a gente vai postar um vídeo por dia, beleza? Então, mais galera, até os próximos vídeos falou, um abraço falou um abraço. e um grande abraço aí pra vocês